Se o seu título foi cancelado por ausência às urnas, significa que você deixou de votar por três eleições seguidas, ou seja, três turnos consecutivos. Isso não vai atrapalhar na sua candidatura desde que você compareça ao seu cartório eleitoral e reative a sua inscrição. Para isso você vai pagar as multas referentes a esses três turnos e vai regularizar tendo a sua quitação eleitoral com inscrição regular. O prazo para isso é o dia 6 de maio de 2020. Um abraço e até o próximo áudio ou vídeo.